Sonic Speed é mais um desses, feito na Red Engine e... Ah, ok, vamos ver se isso tem algo remotamente interessante para oferecer. A gente pode rolar, a gente tem um ponto de interrogação. Ou... Oh. Ok, isso... a interface aqui realmente não é boa. A propósito, clicar não faz o Sonic pular, o mouse não faz nada, que não é exatamente a melhor decisão mundo, e por que tudo aqui tem que ser Green Hill nesses jogos? Tipo, não dá pra ser um pouquinho mais criativo? Não. A propósito, o jogo, pelo que eu tô vendo, não tem boost, o que é alguma coisa má. Tudo bem, tanto faz. Ah, o Let's Be Dash existe. Deixa eu apertar botões. Oh, yeah! simplesmente, existe. Você apertar F, Uh, você consegue um monte de anéis E eles certamente são Anéis que Ah, isso não foi o melhor Homem ataque do mundo Sem dúvida alguma são Anéis com volume Extremamente alto, etc E eu tô apertando um monte de botões E tem Uma quantidade bem limitada De ações Que você pode ter aqui Tipo isso aqui eu acredito que está tentando ser uma fase de verdade, mas oh, o jeito que a câmera luta com os controles aqui de câmera não é legal. Aí ah, vocês dizem, ué, provavelmente isso aqui foi feito para ser jogado com controle. E eu digo, se isso aqui fosse feito para ser jogado com controle, isso reconheceria o meu DualShock 4. Tipo, jogos da Unity... Realmente tem sérios problemas com o DualShock 4 Eu tô começando a achar que existe um botão que serve como boost Eu simplesmente não consegui encontrar ele por enquanto E... Tipo, uma coisa que os jogos da sede deveriam fazer Será sempre ter um readme na página do jogo Ao invés de deixar todas as informações na, na página do jogo Na pasta do jogo, eu quero dizer ao invés de deixar todas as informações no site, porque, tipo, a Sage sempre tem um volume imenso de jogos. Uh, e, olha, parar pra ler o que tá escrito em cada um deles é certamente algo... Meu, tô sentindo que eu tô fazendo isso aqui super errado. Isso, isso parece que foi feito com Boost em mente, mas nada que eu tenho aqui faz um boost. Também não tem uma barra de boost, mas pelo menos tem... É, não. Tudo está simplesmente super aberto e etc. Um monte de nada uh, jogado pelo caminho inteiro e é... é realmente chato, basicamente. Porque tipo a velocidade máxima do Sonic aqui uh, não é muito grande. Eu não tive muitas oportunidades de rolar por aí. Então Ops. E yeah, é basicamente provavelmente não é assim que se deve fazer um jogo open world do Sonic. Oh, eu tô controlando a, a câmera aqui apesar da, da tela estar na do meu mouse estar na outra tela com o OBS. E yeah, é isso tem potencial de causar alguma catástrofe.